Estamos aqui no capítulo 4, capítulo que chama Processo Decisório e Diluição de Responsabilidade. Deixa eu chegar aqui. Veja bem, nós estamos numa uma continuidade. Né? A gente viu os dramáticos impactos no planeta, né? da destruição ambiental, da desigualdade social, Uh, e da desorganização financeira, dessas finanças que deveriam servir uh, às políticas que fazem sentido. Né? Nós pegamos depois os grandes grupos corporativos, né, os 147 que, uh, uh, que mandam no, uh, no planeta, vimos o seu jogatismo e vimos uh, no capítulo 3, digamos, essa burocratização do sistema, esses gigantes planetários que hoje essencialmente buscam lucro a... a a todo custo, inclusive com, com impactos muito negativos para as populações em termos de emprego ambiental, social e que essencialmente é, é, fazem muito mais política né, e controle de empresas do que efetivamente é, produzir alguma coisa. Né. Esse conceito de buscar lucro a, a todo custo, vamos entrar no detalhe, né, Quer dizer, nós temos inúmeros exemplos. De criminalidade financeira, temos o HSBC com lavagem de, de dinheiro de drogas, temos a Volkswagen com as emissões, uh, o Trambique sobre as emissões uh, do, dos seus carros e coisas do gênero. Mas é interessante a gente pegar por que, que gente bem formada, que conhece sua área, bons técnicos, engenheiros, em países ricos, ganhando bons salários, geram uh, uma criminalidade com prática. É, cotidiano. Eu vou dar um exemplo da Samarco, né? Porque é familiar para as pessoas os desastres é, que se criou e a Samarco, é, um engenheiro chega e hoje a gente sabe já são os dados que é, a Samarco sabia dos vazamentos do dique, né? é, não re, tomou providência para não reduzir o interesse dos seus acionistas. E eu penso o seguinte: quem manda na Samarco? É o dono da Samarco? Não, porque o dono real, na realidade, você tem dois donos que controlam a Samarco. Né? Você tem a Vale do Rio Doce de um lado e a Billiton de outro. A Billetton é um gigante mundial que controla uh, uh, centenas uh, de uh, explorações de, minério, de minérios né? e não tem a mínima ideia de onde fica a Mariana, onde fica a Samarco, coisa do gênero. Ela sabe que ali da Samarco tem que sair mais de um bilhão de dólares de lucro ao ano. Né? agora de um lado da vale do rio doce a vale do rio doce é controlada por outro grupo que é um grupo financeiro que é uma holding financeira que chama valepar vale participações quem controla valepar quem controla valepar é o grupo bradesco que por sua vez gera lucros para um conjunto de grupos financeiros que não entende nada de mineração e não precisa entender apenas de pressionar a Samarco para extrair o máximo do que elas poder. Então, quando o engenheiro diz, chefe, vai dar rolo aquele dique, vai dar um desastre, o chefe diz, sabe o que é? é entre tua opinião e a pressão que eu tenho em cima da Billiton de um lado e do conjunto do sistema eh, financeiro eh, nacional não tenha dúvida onde é a minha opção certo o DIC, vamos ver se ele aguenta e depois a gente conversa certo? o resultado é um desastre o que é interessante é o seguinte é, dentro da empresa mudou o processo decisório os caras que entendem os engenheiros do processo e que dizem olha esse negócio não pode por razão existir eles não mandam, quem manda? Nas empresas e nas grandes corporações, hoje, é o jurídico, o financeiro e o marketing. Criar imagem positiva, apesar dos desastres. O pessoal técnico fica ao léu, fica acompanhando. Né? Tem outro exemplo muito interessante que é da GSK. GSK, você seguramente toma algum remédio dessa empresa, GlaxoSmithKline, sexto grupo farmacêutico mundial, de base britânica, mas é um grupo eh, mundial. Uh, os seus técnicos, os biólogos, desenvolveram um, um, um antidepressivo profundo que chama Welbutrin. Esse Welbutrin, eles obtiveram a autorização do FDA uh, americano uh, de uh, colocar no mercado como antidepressivo. Vários médicos relataram uh, que pessoas que tomavam Welbutrin emagreciam. Isso chega aos ouvidos do pessoal do marketing, do financeiro e tal. Caramba, é a pílula do emagrecimento, gente. Bom, dizem os biólogos dentro da empresa, gente, isso é crime. Não pode usar um antidepressivo profundo para... Né? Imagina uma mãe ter tem uma filhinha de 12 anos que está um pouco gordinha, entope ela de uelbutrin para... É criminoso. O interessante para nós é o seguinte. Como é que a GSK e tantas outras empresas adotam uh, uh, atitudes criminosas quando as pessoas são... São engenheiros formados, são eh, financistas, são eh, advogados e toda essa coisa. Né? E entendem tudo de leis, além do mais. Né? O fato é que a GSK foi condenada. Depois que fizeram essa publicidade, vendendo pílula do, do, do emagrecimento, que é um crime, né? uma empresa farmacêutica fazendo isso. Né? O interessante é o seguinte... Eu pergunto às vezes para os meus alunos, né? o que vocês acham que aconteceu quando saíram nos jornais que a GSK está fazendo fraude desse tipo com medicamentos? As ações caíram? Não, as ações subiram. Por quê? A empresa mostrou que ela ganhou mais dinheiro com essa pílula do emagrecimento do que a multa de 2,8 bilhões de dólares, uma gigantesca multa que eles estão pagando, né? foram condenados. Né? E tem mais. Hoje, eles não precisam reconhecer culpa, eles pagam. Isso se chama, tecnicamente, Settlement. Você pode pegar qualquer empresa eh, que te interesse, em vez de colocar só o nome da empresa na internet ou no Google, você põe o nome da empresa e acrescenta Settlement, quando você, ou seja, acordo judicial. Na realidade, interessa a justiça, a justiça ganha, ganha, e os governos ganham uma, uma bela grana. Os responsáveis na empresa, ninguém é preso, ninguém é processado, porque eles não, podem, não precisam formalmente reconhecer a culpa. E a partir daí você capturou, não só o sistema político, você capturou também o sistema, o sistema judiciário. Né? Nós vamos ver isso mais adiante, digamos esse tipo de, de captura. O que nos interessa nesse momento... O mais importante é o seguinte, você gerou um sistema de desresponsabilização. Então, quando você tem HSBC fazendo uh, lavagem de dinheiro, quando você tem o Santander fazendo agiotagem no Brasil, quando você tem uh, a Volkswagen trambicando os números, quando você tem, enfim... Aí são milhares de, de, de empresas, de grupos, e em particular os grandes grupos financeiros uh, que estão aí. Inclusive todos os grandes grupos financeiros desses 28 que eu, que eu mencionei estão com processos por manipulação e deformação e fraude em, uh, em taxas de juros e informações para um sistema que chama LIBOR e ERIBOR, enfim, são, são, são parte Mas a, o básico dessa... Dessa discussão, desse ponto, é o seguinte Esse pessoal gerou um divórcio Entre o interesse De desenvolver e financiar A economia, de apoiar emprego e, e, e, e avanços sociais e de proteger o uh, uh, um, um meio ambiente e esse divórcio entre esses objetivos da sociedade e objetivos financeiros de curto prazo dos grandes grupos. Há uma desresponsabilização interna, ninguém responde. A gigantesca crise que foi um desastre para o planeta nos anos 2008, como diz Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado. Em seguida, Uh, nos vão ver uh, como uh, esses uh, gigantes, com essa zona, para qualificar direito, uh, uh, que, foi, uh, que foi criada, como eles estão começando a organizar esse oligopólio. De certa maneira, passo a passo, a gente vai destrinchando como o sistema funciona. Uhum.